E aí, guitarrista, beleza? Vou estar tá passando aí agora o esquema aí de como utilizar o Tap Tempo na G5N. Tá? Funciona aí também para as outras pedaleiras, o conceito é o mesmo, né? Só que a gente vai visualizar isso aí na G5N, beleza? Se quiser aprender alguma coisa a respeito da pedaleira ainda, pode comentar aí embaixo. Se quiser alguma outra dica aí, o canal tá aí para nós, beleza? Então é isso, roda a vinheta! Bom, então vamos lá, vamos já diretamente aí para o assunto, tá? Vocês devem se perguntar de onde é que saiu essa ideia aí, Wesley, de falar de tap tempo. Foi de vocês, vocês é que sugeriram aí, foi até o Adriano Genu, se eu não me engano, tá? Eu não sei se é assim que, é, que se fala sobrenome, mas foi ele aí que pediu, tá? E a gente atende aí, porque o canal é nosso, o canal não é meu, não. Beleza? Então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é configurar o tap tempo e você vai entender a função dele aí, ok? Na G5N, o tap tempo ele está aqui embaixo, ok? Então aqui a gente tem um botão, ó, se eu apertar mais rápido, ele acelera a quantidade de vezes que ele vai piscar. Se eu apertar um pouquinho mais demorado, tá? ele vai piscar um pouquinho mais demorado. Então a gente tem o tap tempo estando aqui. Mas ele só vai ter alguma ação sobre o seu efeito se você fizer o seguinte aqui na sua configuração. Tá? Vou já explicar porque que esse tremulo está aqui. Então a gente vai pegar aqui, ó. a gente tem aqui o time manual do nosso delay, né? a gente tem números se não me falha a memória agora, são milissegundos, ok? Então, a gente vai pegar aqui. Assim que a gente chega no 4.000, tá? No número 4.000, a gente passa para um outro modo, que seria as figuras rítmicas. Tá? Eu não vou entrar exatamente no assunto figuras rítmicas. Não vou explicar aqui cada valor, certo? Mas o básico você vai entender. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Eu posso vir aqui para figura semínima, tá? Na semínima, é, que é a que eu mais utilizo, né? Ela vai bater... Cada vez que você é, tocar, por exemplo, a, o tap-tempo está aqui, né? Eu vou já exemplificar com o metrônomo também, que é para você entender legal. Tap-tempo está batendo aqui, ó. Um, dois, três, ok? Então, ele está no tap-tempo ali, tá? E quando eu tocar a minha guitarra, a figura rítmica vai possibilitar que ele toque uma vez, ó. Ok? O delay vai funcionar em cima do tap então, a maior vantagem disso aqui, né? Você tá no meio da música lá, tá tocando na banda da igreja lá, e aí muda de música. Aí você vai ter que vir aqui manualmente. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui o delay, onde é que vai estar tá aqui. Não, você não precisa. Estabeleça a sua configuração padrão, se vai ser, por exemplo, semínima, tá? Se tá em semínima, significa que mudou o ritmo da música, você vem aqui com o pé, ó. É uma música mais rápida. Um, dois, três, no tempo da música, ok? Ok. Tá aqui agora o meu, meu tempo tempo, ó. E como é que tá? Ok? Então aqui a gente tem o tempo comandado por esse botãozinho aqui. A partir do momento que você tem isso, você consegue fazer outras divisões. Você vai ver que ele aumenta ou diminui a quantidade de repetições a cada batida lá, ó. Deixa eu colocar uma outra aqui que vai, vai dividir um pouquinho mais. Certo? Aqui, ó. Tá lá o tap tempo, ok? Ele tá batendo na mesma velocidade que tava antes. Só que agora ele já tem mais divisões, ó. Ok? Isso é o que faz a nossa figura rítmica. Então é importante que você entenda o básico da figura rítmica. Tá lembrando, o que eu mais utilizo aí? mínima e colcheia pontuada. Ok? Colcheia pontuada, você já deve saber bem o porquê aí, Certo? Ele possibilita que a gente faça isso aqui, ó. tá? Tem que jogar com a batida ali, né? Tô vendo ali, por exemplo, ó. Então, eu vou precisar fazer um lancezinho aqui agora, ó. Ok? Aqui eu consigo por causa da cocheia pontuada. Então, é um, um macete bacana aí. Tá utilizando o nosso tap-tempo, certo? Aí você deve perguntar aí, por que, ué, por que, que esse trêmulo está que que tá fazendo aí, né? Ah, aí eu te pergunto, né? Você não sabia que dá para utilizar o tap-tempo nele? Não, né? Eu também não sabia, não. Descobri isso agora há pouco aí, testando. Beleza? Então é isso que eu vim trazer pra você aí agora. Olha, se você não sabia aí desse esquema do trêmulo que dá pra utilizar com o tempo-tempo aí, comenta aí embaixo aí, beleza? Pelo menos pra mim isso foi novidade, né? Então vamos ver quem é que já sabia aí, pra ver se era só eu que tava atrasado aí. Então a gente tem aqui o tap tempo espero que tenha dado pra entender, ok? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida nos nossos vídeos aí, ou sugestões, você pode comentar aí embaixo. Pode ficar à vontade, precisa ficar com vergonha, não. A gente tá aí pra ajudar. Beleza? Então, você vai pegar aqui, ó. O tremolo, ele também vai funcionar com o tap tempo. É interessante, porque você... Ao invés de fazer divisões aleatórias... O WhatsApp tá tocando aqui. Ao invés de fazer divisões aleatórias, você vai estar tá fazendo aí a divisão conforme uh, o tempo da música também. Então, você imagina aqui, ó. Vou colocar aqui no mesmo esquema do meu delay. Tá? Tá aí, ó. mínima. Ok? Ó. Vamos ver o tap tempo ali, Ó. Ok? Posso deixar isso mais rápido fazendo outras divisões, tá? Simplesmente assim. Então, vem venho aqui agora. Quero colocar, por exemplo, aqui. Deixa eu ver uma aqui. Ok? Fica mais lento, né? Então, vamos colocar aqui um pouco mais rápido. Ó. Oh. esse aqui ficou rapidão, hein? Então, a gente tem as várias divisões aí, ó. Tá? Com base no, no tempo tempo ali, ó. Certo? Então, é interessante... É até uma coisa que eu sempre aconselho tá tanto para aluno presencial aluno do curso aluno de do, do YouTube aí os amigos do YouTube tá todo mundo eu sempre aconselho isso às vezes a gente falha muito com a questão do delay do, do trêmulo e etc porque a gente não utiliza ele no tempo né então tá a música batendo lá e você jogando um tempo totalmente diferente tá no momento em que você tá tocando rápido lá você não vai perceber a diferença. Mas a partir do momento em que você fizer uma pausa e que o delay atuar sozinho, você vai ver que bagaceira que vai ficar aquilo ali, ok? Então, para evitar isso, utilize o tap-tempo. Pausa rápida no vídeo aí. Se você está gostando da nossa maneira que a gente explica aí, está gostando do conteúdo, quer aprender um pouquinho mais rápido aí, com conteúdo 100% preparado aí pra você, guitarrista gospel. Dá uma olhada no link da descrição aí, só vê que tá bem bacana. A gente te espera lá, tá? É um grupo... Eu, eu, eu costumo dizer que não é um grupo, é uma família. Entra lá pra gente conversar um pouco e aprender juntos aí. Vai ser um prazer fazer música com você. E bora pro vídeo novamente. O tempo tempo é simples assim. Tá colocada a figura rítmica ali, na, nos dois efeitos, né? No nosso delay, tá? Eu tô, eu tô meio que mexendo aqui a câmera, tá? Porque facilita um pouco no foco. Então, você configura ali tanto o, o nosso delay quanto o trêmulo com o, a figura rítmica e todo o seu trabalho vai ser somente aqui, ó. Apertou uma vez, duas, três, ok? Basicamente é isso que ele faz. Ah, como seria então, né? Eu coloquei até um... Separei aqui um metrônomo, ó. O metrônomo está em 70 bpm, ó. Se eu fosse configurar isso aqui agora, o meu delay, como é que eu ia fazer, né? Eu venho aqui, coloco aqui a minha semínima, que é a que eu utilizo, habilito o meu delay, Ok? E agora vem o tap-tempo, ó. E é exatamente esse erro, tá? O pessoal costuma deixar aleatório, né? O que, que eu faço? Eu venho aqui no metrônomo agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Lembrando que você só vai precisar pressionar duas vezes. Só que eu gosto de confirmar aqui, sempre é, estabelecendo o ritmo certinho. Porque assim eu não perco um pouco o tempo, ok? Eu tenho mais precisão. Então é assim que eu gosto de utilizar. Então tá aqui agora, ó. Se eu tocar, ó. Você vê que ele bate quase 100%, OK? Lembrando que você tem que ter uma precisão muito grande ali no tap tempo, tá? Para poder fazer igualzinho com a música. E é assim que tem que funcionar. O quando tiver rolando a música, você vê mais ou menos o compasso em que tá, a velocidade em que tá aquilo ali, e aí você vai só pressionando o seu tap tempo e o tap tempo vai estar configurado perfeitamente. Então, basicamente é isso, Eu espero que tenha te ajudado aí. Ok? Dúvidas, sugestões aí, críticas também, comenta aí embaixo que a gente responde todo mundo. Seja comentário bom, seja comentário ruim, a gente responde todo mundo. E se não faz parte do grupo do WhatsApp ainda, entra lá, tem o um link na descrição aí embaixo, ok? O grupo do WhatsApp a gente abre todos os dias para poder interagir um pouco lá, tirar dúvidas. A gente não só fala de guitarra, a gente fala do dia a dia aí também, ok? É um grupo, na verdade, para a gente fazer uma certa amizade, não é só para... Pra falar sobre guitarra. Então se você quer encontrar uma família aí pra conversar todos os dias, entra lá com a gente. Beleza? Um grande abraço então, até o próximo vídeo. E a gente se vê por aí.